Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Sejam bem-vindos a Minecraft medieval. Nova série aqui do Mano Lajota e por sinal série incrível. Mano, esse modpack é simplesmente surreal. Olha que da hora. Além da gente estar num ambiente totalmente medieval, totalmente modificado e vasto, cheio de coisas legais para a gente explorar e aprender. Nós temos um diferencial muito legal, que são habilidades. As habilidades funcionam da seguinte forma. Vamos supor que eu estou aqui nessa vila e, por minha sorte, eu acho um machado de diamante ou uma picareta de diamante. Eu simplesmente não posso utilizar ainda porque eu não sou habilidoso o suficiente. Se vocês olharem todas as ações que eu fizer no jogo, eu vou ganhar pontos de habilidade, como por exemplo, essa árvore que eu vou quebrar aqui. Ó, acabei de quebrar e eu ganhei a habilidade de cortador de grama. E quando eu quebrei aqui, ó, os matinhos, eu tô ganhando de fazendeiro. Ah, agora sim, ó, lenhador, Tra coloquei o jogo em português. E bom, a parte legal desse negócio de lenhador é que funciona da seguinte forma. Eu quebrei a árvore aqui e ganhei várias experiências. Agora eu posso transformar essas madeiras aqui, ganhei experiência em criação, que é criar itens, e vou fazer uma picaretinha básica. Até aqui tranquilo, né? Estamos evoluindo Minecraft normal aqui, ó. E temos uma picareta de pedra. Prontinho. Agora o rolê é o seguinte, temos essa picareta de pedra evolução feita e vamos utilizá-la. Não funciona. Você não tem habilidade suficiente para usar a pigareta de pedra como uma ferramenta. Basicamente, se eu olhar minha pigareta de pedra, tá falando o seguinte. Pra utilizá-la como ferramenta, eu preciso ter um nível 2 de mineração. E se eu quiser atacar al alguém usando ela, eu preciso ter nível 2 de combate. Então, não. Eu não posso largar minha picaretinha de madeira aqui. Eu vou ter que utilizar ela até evoluir pro próximo nível. E isso é só uma das coisas diferenciadas que temos aqui no Minecraft medieval. Bom, mas acho que um, um, um machado ia ser é bom ter, né? Eu posso usar o machado? Acho que posso. Né? da parte boa que a gente já vai pegando madeira aqui, vai quebrando a casinha também e a gente evolui esses dois níveis básicos Uma coisa muito legal também é que essas habilidades elas não servem só para barrar a gente de fazer coisas Elas servem com benefícios também Como por exemplo, ó só de correr pulando ali, ó, a minha agilidade está subindo Significa que quando eu evoluir muito a minha agilidade, eu vou ficar mais rápido E consequentemente, se eu subir aqui, olha Colocando o bloco, eu vou ganhar nível de construção E levando dano, obviamente, eu vou ganhar resistência E olha só, eu acabei de subir o meu nível de agilidade para dois com isso, agora eu vou correr 1% mais rápido. É, eu sei, é, é, bem, é bem pouco. Mas, imagina no nível 100. Eu já vou estar com o dobro da velocidade. Ou seria no nível 50, nem sei dizer. E ó, prontinho. Já estamos com o nível lenhador, nível 2. Agora a gente já pode usar machado de pedra. Então vamos focar agora, então, e evoluir o nível de minerador. Porque, tipo, de verdade, não, não, não vale nem um pouco a pena ficar usando essa picareta aqui, né? Ó, Sr. Villager, tô, tô, tô aqui arrancando sua casa, mas desculpa, tá bom? <risos> e ó, estamos quase evoluindo para o nível 2 de mineração para poder usar uma picareta melhor. E também uma coisa que vale a pena dizer é que assim Se eu quebrar a pedrinha aqui, eu tô ganhando Pouquíssima experiência, mas se eu quebrar um minério De diamante, eu vou ganhar muita, e assim Consequentemente, então quanto melhor as coisas Que a gente pegar ou fizer, mais a gente ganha Ó, estamos no nível 2, já podemos Usar essa picareta agora, então vamos supor Se eu quebrar uma pedra, eu vou ganhar Um pontinho de experiência, se eu quebrar Um minério de nedrita eu vou ganhar vários E assim consequentemente para todas as habilidades Atualmente a gente já tem a habilidade De criação, lenhador, agilidade Mineração, resistência, metalurgia Fazendeira e construção Isso é o que a gente conseguiu até agora Imagina ao longo de toda essa jornada aqui no mundo medieval Mas bom, aqui tem uma torre Vamos ver o que ela tem pra gente Que por favor não tenha nenhuma armadilha, né, que a gente tá bem fraco agora que, tem, tem uns livros aqui Que faz a gente poder ter encantamentos melhores Nas nossas ferramentas, mas Eu acho que nessa altura do campeonato aqui, como a gente tá vendo no comecinho aí Ainda não vale nem a pena a gente pegar <risos> Olha que dora A gente conseguiu uma muda de macieira, que é uma árvore de maçã Quando ela crescer, ela vai dar 10 de experiência Mas como eu não tenho lenhador 10 e Fazendeiro 5, eu ainda nem consigo Colocar ela, talvez eu consiga colocar só as arvinhas Mais normais, mas de qualquer forma Estamos aqui no topo da torre, ganhamos um livro Raro e tem um baú aqui com armadilha Mas será que eu abro ele? Ah, vou abrir Corre, corre, corre, corre TNT Não Meu Deus A parte boa que aumentou meu nível de resistência, né é, Então nesse caso, peraí, vamos pular aqui Ah, vale a pena, né Ó, oh, eu resisti a um dano de queda, tava falando ali. vamos chamar dessas casinhas aqui da vila e vamos usá las já pra dormir. E ó, oh, resistência nível 3, boa. Também rolando bem aqui, né? Ah, uh, olá. Então tá, né? Oh, olha isso, que legal! Além de achar um... Que que é isso aqui? conseguimos uma cela e uma armadura de ferro. Para poder usar uma armadura de ferro a gente tem que ter resistência nível 30. Ah, vamos guardar ela aqui então. E essa arma aqui, como que usar ela? Olha, eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, esse mob aqui, toda vez que a gente bate nele, eu dando volta um pouco, então ele é bom pra opar resistência também. Tá, antes de começar a né, nascer mobs, vamos achar uma cama e vamos dormir. Ah, uma outra coisa muito legal que a gente consegue logo quando a gente inicia aqui nesse mundo medieval, é esse item aqui de cachorrinho. Com ele, a gente vai literalmente nascer um cachorro. para cachorrinho, senta aqui, olha, e a gente pode escolher até uma roupa pinha para ele, ó. Olha quantas roupinhas tem que da hora. Vai ser esse aqui, é um husky, é um husky. Ó, basicamente o cachorro funciona assim. Além dele ter um nome, ele pode ter várias roupinhas, como vocês viram, e ele tem habilidades. Cada habilidade do cachorro funciona de uma forma diferente, mas em outro momento a gente vai ver isso. Agora o nome dele vai ser parça, ele vai ser um husky. E Parsa por que vocês podem perguntar? Porque é, porque ele é nosso parça, né? Não é não, parça? Mas já estamos começando mais do que bem. Bom, mas de qualquer forma, eu ainda não entendi muito bem essa luva que a gente conseguiu aqui não, pra ser sincero. De qualquer forma, a gente tá no local até que bem... Bonitão, né? Eu quero achar um local que a gente possa chamar de casa, né? Chamar de base para a gente construir as co nossas coisinhas medievais bonitas e evoluir. Querendo ou não, o oh, oh, oh, oh, parça? Eu, eu, eu queria um itens de ferro, né? Não quero ficar com de pedra para sempre. Não. Você pega, se eu jogar, pega. Nossa, por um segundo ele andou para Eu achei que ele ia pegar. Eu achei que eu ia pegar. Ah, não, parça, você me enganou. Eu consigo pegar ferro? Deixa eu testar aqui. Ó, posso minerar o ferro? Posso. E ó, ó, ó, ó, olha que interessante. Ó, uma pedrinha. Cadê? Tem que pegar de um globo bom. Dá acho que 2 de mineração, não é isso? 1,60. Já o minério dá 10. Olha a diferença de pegar o um minério de ferro aqui. Esse mineral aqui dá para pegar? Ó, oh, tem como? Ô, oh, louco! Só que isso aqui dá um pouco menos. Só que já estamos nível 3 de mineração. Eu acho que uma boa é a gente sair procurando alguma dungeon para a gente conseguir algumas coisas boas já para a gente poder começar nosso, nossos itens. Mas, enquanto a gente não acha, vamos esquentar esse ferro aqui. Dá para sair de combustível? Dá, Por causa que eu quero saber se a gente já pode usar itens de ferro e, e até onde a gente pode chegar com isso. Que, pelo que eu entendi, evoluir essas habilidades é muito importante, não é, meu Mano, e por sinal, quem curte já essas séries aqui que eu estou fazendo secundária sempre que todo dia tem um vídeo extra, mano, deixa o gostei e. Quem puder ajudar, mano, vira membro do canal Que é graças aos membros que tem nessa série, beleza? Aqui, ó, três barrinhas de ferro Vamos ver se vai ser uma, ó, picareta E pra usar ela, eu preciso de mineração nível 5, pelo menos Ó, já que eu não tenho Eu não vou fazer ainda Eu percebi que eu tenho uma adaga aqui, bem das fraquinhas Pra usar uma, uma espada, eu preciso ter combate 2, né? Interessante Uma coisa que eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas tem um mod aqui chamado Spartan Weapon Que com ele a gente pode fazer escudos diferenciados E espadas diferenciadas Dá pra gente ter uma espada ninja Ninja, quer ver? Ó, oh, dá pra fazer bumerangue, machado de batalha e dá para fazer katana, mano. Dá para fazer uma katana de pedra de uma linha, um graveto e duas pedras. Para eu vou fazer já já, então, parça, vou, vou machar uma aranha aqui já. Eu ia ver se tinha como evoluir o meu cachorro, o parça, para poder montar nele para andar mais rápido, mas parando para pensar aqui, não vale a pena, por causa que querendo ou não, eu correr me dá as habilidades que eu preciso, né? Comeu uma habilidade, né? Nah. Tô aqui formando umas carninha para também já pegar uns pontos de combate. Meu Deus, meu Deus, tá conseguimos nível 2 em combate. Além de a gente conseguir 1% de dano extra, a gente liberou todos esses itens, incluindo a Katana de madeira. Mano, eu quero fazer ela, mano. Mano, vai ser a nossa espada samurai super doida, tá ligado? De qualquer forma, vamos continuar explorando em linha reta aqui. Eu junto com o parça, por causa que eu quero ver se eu acho alguma coisa importante para cá. Uh, a chama aqui, ó. eu não falei, eu não falei, vai dropar. Dropou, dropou. Tá, vamos fazer aqui então já. Ó, o um graveto, pedra-pedra. Que pedra-pedra? Vamos lançar uma katana de ferro. Ó, que da hora. Eu tenho que ter combate 5. Tá. Vamos lançar uma catania de pedra, gente, que é o que está podendo. Não vamos reclamar, não. Bom, para usar nossa catana, a gente precisa ter o combate no nível 3. A gente está no nível 2. Logo, logo a gente sobe ele e esse negócio de ter que subir os níveis. Eu acho bem legal na realidade. E olha, tem aquele bichinho ali para a gente subir agora. Aproveitando. Eu também estava dando uma olhada aqui no modpack e eu vi que tem umas mochilas. Como que eu faço uma mochila pequena? Quatro coros, linha e lã. Eu acho que eu tenho como fazer já, né? Primeiro vamos encontrar aquele bichinho que parece que é uma tartaruga de diamante. Por causa que ela parece ter coisas bem importantes para nós. Primeiro Peraí, peraí. Primeiro, cadê o Parça, parça, senta aí, porque eu não quero que ele se envolva na batalha, porque vai que ele se machuca, entendeu? Mano, ele é um tornado. Meu Deus do céu, tá bom. A parte boa é de lutar com esse bicho aqui, porque além de upar combate, a gente upa resistência também, upa mais resistência que combate na realidade. Dá para ver ali no cantinho que o nosso combate está em 2.89. A gente acabou de liberar armadura de cor, mas se a gente continuar lutando um pouquinho com esse bicho aqui, olha, a gente vai para combate 3. E agora a gente pode usar a katana Só que eu tô sem vida já O problema é, tá ficando de noite E acabei de perceber que eu não trouxe nenhuma cama daquela vila Mas eu trouxe uma porta Vamos continuar andando então e vamos ver o que a vida tem a oferecer pra nós E a partir daí a gente toma a nossa próxima decisão Ali parece ter mais uma daquelas torres Vamos fazer uma caminha aqui provisória só pra essa noite Imagina se tivesse uma habilidade de dormir <risos> Essa aí <risos> Essa aí eu ia ser bom, pode anotar que, mano, quem mais vai ser bom nessa? Comenta aí. Bom, deixa eu já dropar fora essas tralhas aqui que a gente não vai usar mais. E vamos continuar nossa exploração junto com o parça aqui pra ver se a gente acha alguma coisa interessante ou algum lugar pra ficar. Aquela vila era até que um local legal, mas eu não sei se era bem o que eu queria, sabe? O nosso radarzinho ali em cima, ele apontou uma pinha como se aqui tivesse um baú, algo do tipo. Não entendi muito bem. Bom, de qualquer forma, aqui tem umas ovelhas. Vamos pegar umas lâmpadas fazer as mochilas já. Mas também acabei de lembrar que a gente precisa de linha pra fazer elas também, né? Então vai ter mais coisa pra pegar por aí. Olha outro furacão. Olha, uma árvore diferente. Legal. Gente, eu tô avistando um objeto voador não identificado. Uh, oi, o que você é? Você é um pássaro? Alguém sabe me dizer o que é isso? Mano, e essa água roxa aqui, qual é? Dá pra pisar? Dá Maravilha de sapo. Isso aqui é um pântano. O louco, que doido. Na real, para pensar, nem tanto. A parte boa do pântano aqui é que tem bastante teia, né? Da gente vai poder pegar as linhas já, eu acho, para fazer mochila. A mochila grande usa linha não. Com Bom, com uma única linha já dá pra fazer a mochila eu Só tem que achar mais uma ovelha, então Mano, a gente precisa de quatro florzinhas vermelhas E agora a gente tem que achar duas florzinhas azul Ó, oh, azul aqui Não que é azul, claro, precisa é azul normal Nossa, pior que a gente tava num bioma que tava cheio de flor, né Eu devia ter pego aquela hora Mas a parte boa é que mesmo correndo aqui A gente vai ganhando habilidade de agilidade, né E olha, mais lobos É bom que o parça já faz uma amizade, né Mas pior que eu tô dando mandada por aqui, ó Já tô até de volta na vila E eu não tô vendo nenhuma flor azul, na real Bom, eu acho que eu vou acabar fazendo a nossa mochila na cor vermelha mesmo. Acho que não tem problema, não vai ficar legal mesmo assim. Chegamos, mano, na habilidade de agilidade nível 10. V vamos comemorar lançando uma mochila aqui. Nossa, essa mochila aqui é muito feia. Pera aí, para ficar menos pior. Pronto, mochila. Não dá para guardar tanta coisa assim, mas já ajuda. Agora vamos esquentar as comidinhas que a gente tem. Ô, parça, cadê você? Vem para cá, parça. Nós vai dormir aqui hoje à noite. Nossa casa temporária. Boa. agora só esperar aqui. Mano, eu... Oh! tem galo tem até galo cantando aqui de manhã para começar a meio dia ó oh. ah tamo junto bom dia para você também <risos> Manos, evoluímos até a habilidade De cozinhar, pra vocês terem ideia Eu não sei se eu comentei com vocês, mas Além da gente ter mochilas customizadas Nós temos comidas customizadas E olha que tem um monte, hein, tem umas até Que dá efeito especial, também temos as armas Customizadas, como eu tinha falado, tendo até Machado e bumerangue, depois eu faço bumerangue Tem um porta flechas, e também Temos netherite customizada, tendo Desde esse primeiro até esse daqui Tem netherite de ouro, de blazerite De enderite, prismarite, witterite Spiderite, por aí vai, até é ter a Ultimate Rarity que é todas juntas. Tem até maçã de Naderite. Fora as armaduras, escudos e ferramentas, encantamentos especiais, poções portáteis e spawners ultra roubados, artefatos raros e mais um montão de outras coisas. Mas antes de poder fazer qualquer coisa. Nossa, a gente tá bonito, né? Que que você troca, amigo? Mano. Olha isso! Você dá um baixado de diamante, 45 esmeraldas. Ele nos dá eficiência 10 semendo, toque suave durabilidade 5. Mesmo que eu tivesse essa esmeralda, não ia pegar, Porque precisa ter lenhador 40, né? Eu tô um pouquinho longe, tá? Sabe, Lindsl? Nem sei, eu tô um pouquinho longe. Quem sabe na da próxima, né? Não é, Thalita? Bom, de qualquer forma, vamos evoluir o nosso nível de mineração para pelo menos o suficiente para a gente poder usar uma picareta de ferro. A gente precisa de mineração 5 e também de lenhador 5. O escavação 5, eu não sei se é tão necessário, mas. Eu quero evoluir pelo menos esses dois pra gente poder fazer tudo que der vontade. O parça ficou aqui ou ele ficou lá em casa? Acho que o parça ficou lá em casa, né? Tá tudo bem. Ó, vamos minerar e vamos colocar o seu para esquentar. Aí, enquanto ele se esquenta, a gente vai pegando madeira a gente poder evoluir as outras coisas. Mano, eu, eu quero chegar aos limites e quero ficar e eu, eu, sinceramente, eu gosto muito dessas coisas de tema medieval. Então, eu tô muito animado para explorar tudo que a gente tem para fazer aqui, não é Alcinho? O problema é que, como vocês podem ver, a tocha não tá iluminando na minha mão. Pera aí, deixa eu dar um jeito nisso aqui. Ah, agora sim, ó. Bem melhor, mas não adiantou de nada, né? porque não tem nenhum ferro aqui, <risos> mas eu tava dando um zóio aqui e a nossa habilidade de mineração tá quase no nível 4, então pra chegar no 5 vai ser dois palito, né? Mano, eu, eu vou quebrar, eu vou quebrar pedra, ó, eu vou até subir pro nível 4, falta pouquinho, ó, quer ver? Subi aí, ó, ah, mas vai demorar muito pra chegar no 5, eu vou quebrar os minérios, eu vou quebrar os minérios, não me aguento, que minério que é esse aqui? É platina, eu nem sei se eu vou usar, mas faça uma armadura, não tem problema, né? Uh! Caverninha com carvão. Agora sim, falou a nossa língua. Eu esqueci de ver de experiência que carvão dá, mas tanto faz. Só porque só é o fato de a gente poder ter minérios agora. Isso que não quebra, não é, não quebra. Só o fato de a gente já ter carvão, mano, já agilizem muito a nossa vida. E hoje tem agilidade 11. E o subimos, subimos de nível. Vamos pra casa. Uma coisa que eu gosto muito é que ele já avisa no chat, literalmente que a gente já desbloqueou. Então, tipo, a gente já pode ter na cabeça dela, tipo sabendo ó oh, posso usar isso agora? É não veia. Aí agora a gente vai botar esse ferro para esquentar. Nossa, aquele bichinho dropou gelo. Legal. E enquanto o ferro esquenta, a gente pega madeira para evoluir. Esquentei ferro. Eu vou pegar madeira lá pra floresta, porque eu ainda não sei se eu quero morar por aqui ou não. Então acho que não é uma ideia muito boa. Se bem que já estraguei essa torre, né? Bom, mas vocês entendem, vocês entendem a lógica, né? Eu acho que Lenhador vai ser uma habilidade até que fácil de evoluir. Ainda mais aqui no começo. ó oh, já tô nível 4. Eu acho que mais uma árvore a gente vai subir na real. Eu acho que Lenhador é uma das habilidades mais fáceis ainda mais de começo, né? Vamos quebrar essa, o restinho dessa árvore aqui e já vai ter ido, fica vendo. Ó, eu vou tranquilo pra casa, porque eu confio, quer ver? Aí, ó, não falei? Quando a gente já pega nossos itens aqui, já lança a picareta de ferro, machado. Aí, só não vai dar pra lançar a katana, porque nós não tem linha, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que evoluímos bastante aqui, mano. Já dá pra gente começar a fazer as próximas progressões, até porque a gente precisa dormir agora. Então, se tudo der certo, vejo vocês amanhã e mais um episódio de Minecraft Medieval. Quem curtiu, deixa o gostei, se inscreve e até lá.